Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Desta vez, eu trouxe um sinalário extremamente importância da área de língua portuguesa. Estão prontos? Então, bora aprender figuras de linguagem. Figuras de linguagem ou figuras de linguagem. Antítese. Aliteração, catacrese, eufemismo, ironia, personificação ou prosopopeia, onomatopeia, metáfora. Metonímia, hipérbole. Gostou, né? Comenta aí quais temas da área de língua portuguesa vocês querem aprender. Mas não se esqueça de compartilhar com todos. Abraços sinalizados, meu povo!